Desde criança, a gente viveu nisso aí, né? Vendo meu avô, meu pai, todo mundo em função disso aí. Era a atividade principal deles, era a cachaça. Mexia com outras coisas, mas era a cachaça. O meu avô tinha uma família numerosa. E ele, a fábrica era na fazenda dele à medida que os filhos foram saindo, cada um tinha seu canavial. Então, ele tirava uma época do ano para cada um vir fazer a sua cachaça na fábrica, né? Uhum. E eu me lembro que era menino tinha época que meu pai ia, chegava, iria para fazenda dele, mudava todo mundo para lá para fazer moer a cana dele e fazer a cachaça dele. Então, eu, eu me recordo muito disso. Ia todo mundo lá para fazenda de meu avô, que era a fazenda Laje uhum. né? Hoje pertence alguém da família ainda, mas não. Tem alguma coisa ainda da fábrica lá, mas a maioria não, não existe mais nada lá. É aqui que está a nossa caldeira, né? Antiga caldeira. É, você vê que é uma caldeira que ela não tem. Ela não tem solda não, ela é cravejada, tá vendo? Tá vendo? Não, não tinha. É, parece que na época não, não usava parafuso não. Era cravejada. É uma caldeira inglesa, né? Uma caldeira muito antiga, Isso tem mais de 100 anos. tempo você aqui? Aqui? Não, às vezes, às vezes eu, tem período, porque às vezes eu moro aqui, né? Fico aqui, o período da safra, estou todo aqui, está vendo? A esposa vem para cá e a gente fica aqui, acompanha. E é, quando a gente não está aqui, todo, todos os dias a gente vem aqui, né? Na cidade senta aqui é bem pertinho, né? A gente vem todo dia, vem pra cá, volta. Não é distante. Deixa eu se chamar o pinhão, hein? Ô Zé! Toca aquele gato pra cá pra nós! É, agora que pouco tempo que veio o pessoal do museu, que a gente foi lá fazer uma visita e ver onde que o, a Sabiá nasceu, né, e contando as histórias, aí eu fui procurar, terminei encontrando no oratório da minha avó, aí é, o selo que sobrou quando meu avô parou de fabricar, aí o selo que sobrou, minha avó achou que era muito bonitinho, né, papel bonito, aí forrou o oratório da, da, da fazenda, todos os armários, ela forrou tudo com selo, Aí ainda achei um selo desse lá, ainda achei um oratório que tem um cedo até tem esse oratório que tá na fazenda aí, né? Deixa eu mostrar o selo que eu queria ver, eu não sei se nós vamos conseguir, o selo tá aí, tá vendo? Agora tem uma parte dele aqui que tem a data. Era é, costume nas fazendas tinha os oratórios, né? Que rezava o texto todos os dias, né, à noite, juntava a família toda para rezar, então tinha oratório. Ficava dentro da parede. Eu ficava, dentro da... Eu ficava dentro da parede Cruzeiros, né, ainda ali é. Será que é cruzeiro é antes? CR CR era cruzeiro, né? Será? Não um sei, 52 É a moeda que tinha 52, né Eu sei que ele começou Eles falam que foi na década de 20 Início da década de 30 meu avô começou...